Tem atualização? Tem um mapa novo, mas é no beta. Ei, e aí? Você aí, Ei! Vai, manda aí, manda aí o um brief. Você aí, Manda o brief. Um aí. Que música é essa? Ei, você aí, me dá um dinheiro aí. Eu não sei de quem que é essa música. Mano, tu já ouviu, né? Já. Era um delírio coletivo. Não, não existe, você acabou de inventar. Era Lady Murphy, não é Ei. essa? Putz. Ei, pra mim, eu tô com a mão gordura. Que? Você tá com a mão o quê? Que? Vamos ah, lá, é, a gente é MF Incenso, Testemunhar Paranormal, é, Carol Miller, hein? E... sozinha. Ai, mas... é. Hein? Me faz sobra, né? Tá dando ataque. Menina para pom, menina para pom, menina para pom, menina para pom, menina para pom. Compre batom. Para, não pode fazer mais essa propaganda, é ilegal. Você lembra dela? <risos> Eles pararam porque não pode mesmo, né? Alguma é coisa assim. Você não lembra da tesourinha do Mickey? A tesourinha do Mickey, mano? Uma tesourinha do Mickey, que a criança ficava... Pera aí, fica parada, eu vou botar o ódio. <risos> a criança ficava assim, bizarro. Menina, para, a Eu tenho você... Eu lembro. Mano, eu tenho, você não mano, tem. Isso aí, mas isso aí, mano, isso aí isso é tipo... Puta bagulho idiota, imbecil, tá ligado? Ah, vamos no segundo andar, lá eu não fui ainda. Eu quero ver como é. Aqui atrás. Mano, você, você esfregar a cara da outra pessoa que você tem, a outra... Mano, é, não, é tipo... E ainda reforçar a ideia, esse é o ponto. Reforçar essa ideia. E aí a outra criança... Mano, deve ser caro por ser do Mickey, tá ligado? Não sei. Ele ficou lá. Eu tenho, você não tem. Mano, horrível, horrível, horrível. Nossa, Ah, porrinha! Hoje ele já deve ter uns 30 anos, esse garoto. será, será que ele. que o outro garoto tem? Que outro? É, ah não, ele fica. Eu, eu não lembro da propaganda, só lembro da fala. Ele falava pra alguém ou era pra câmera? Ele ficava. Não, era pra câmera. <risos> é pior ainda, tá ligado? <risos> Não é nem... Ah, esses Luney Tunes aí, mano. É o Looney Tunes, amiga. Nossa, foi igual, tipo, o Tom, foi igual. Sim. Não foi. Eu sei que não foi. Vou botar um áudio dele. Você escuta, mas você não põe na live. Mas você escuta. Tenho medo. Planeto nisso Um universo inteiro de personagens de desenho de oh, a enfermaria Olha yeah. Enfermaria, enfermaria Pés do Harry Potter Por que <risos> a do Harry Potter era assim Qualquer hospital é assim Especificamente... Eu acho sala dele. individual pra cada um no hospital. Não, tem uns eu hospital entendo, que é assim, entendo, que é só... Era só de um. Era só de um quando eu fiquei internado uma vez. Não, mas tem, tem, tem essas salas que, que separa, separa com coisinho. Hein? Hã? Ah. Né? Eu sou feio. Nossa, que bagulho grande. É, então, aqui em cima é mó gigante. Acabou o mistério, o ator de Happy porn, Happy Isso é pra eu uma pausa? É. Ah, só pra ficar olhando. Ah, aqui é pra ficar olhando o pessoal papando. Lembrando, quando eu for, quando eu for preso, eu vou falar: Mano, o que, que tem pra papar hoje? Eu acho que eu tomo um cacete, né, mano? O que, que tem pra papar hoje, mano? Papá. HAPPY PORN Tem Camas do Among Us Among Us Tem câmera naquele jogo Cama ou câmera? Hoje eu vi um <sos> Aqui Lola é o lugar Lola. do chefão Do poderoso chefinho É o poderoso chefinho <risos> No Minecraft, nossa, você lembra? Sabe que era bom, velho? É bom demais Nossa, mano, é incrível Tururu, tururu Tururu nossa, que lugar apertado, dá pega. Boss. Nossa. É, então, ele tem, é, Level 50 é ah. boss. Ah, aqui é o, é o trampinho. Vai. Ah, você ia me atender, tá Vai. bom. Não atende, então. Vai. Vai. Pula. Pula! Ah, pula. ah não. A gente não veio aqui, não. E pina para po... Claro que sim! Não? Não. Tem um banheiro aqui, velho. Ah... É óbvio que ninguém, é óbvio que ninguém vai responder. Ah, não, Fábio. <risos> e pina <risos> para pom... É, f... Não, tem um que faz... <risos> Cai o bagulho É esse, é o do... da prisão. É óbvio que ninguém vai responder. E pira... Ai, não... Ai, tem mais. Isso eu acho. Mais um... Ah, tá. Não, quem já vê. Vamos descer, vamos descer. Por aqui. Ipiraparapom, tigliraparapom, tirilaparapom, dancing, tiriririrom. Ei, som. som, teste, teste, som, som. Olá, tudo bem? Besta, Phelps. Se for aqui, eu vou ficar muito chateado. Eu acho que a gente tá chegando no lugar, mas não é que não. Ah, meu Deus. Eu tô ouvindo um passo aqui atrás. Atrás da porta. Cuidado que o fantasma atravessa a porta, lembra? Do que o fantasma come o cu de quem entra tá lendo. Mano, o cu, mano. O fantasma come o cu de quem ouviu essa informação. O fantasma come o cu de dance. <risos> Te para pôr. Cadê o gemidão 8-bit? Cadê? Deixa eu pegar aqui. <risos> <risos> Caímos no gemidão 8-bit. <risos> Tô sem fone, já era, mano. Já era ah, ah. Morreu? Morreu, morreu, morreu ah, ah. Hein? PK, fala agora, eu, não vou, eu vou ficar puto com você se eu não responder <risos> O que você tá fazendo? Achou alguma coisa? Fala, caralho! Fala, porra! Você não tava falando nada Eu tava segurando bem É, mas falando que é bom ou nada, né? Segurar B é uma coisa... Ah, não, não. eu tava falando Só eu eu vou rir muito Vou abrir a porta Estranho, porque lá não. Estranho, que lá não tinha nada. Pelo menos temperatura, eu acho não achei tá nada. Ele na biblioteca, então agora. Eu acho que ele tá na biblioteca. Por que? Você tá chutando lugares assim? Você ouviu eu vi, eu alguma vi, eu coisa? Vi. Não ouvi nada. Eu vi agora, alguma coisa caindo. É, aqui não tem nada aqui. Pelo menos temperatura, não. Tem papel. Gostoso? Sem querer. <risos> da minha chuamba. Chuamba? Chuamba. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. bloco. Ah, aqui, menos 11, menos tá 11 aqui. Frio, frio, frio, frio, frio. Aqui tá frio. Vai, vai ter ataque. Puta que pariu. Vai, fala mais. Tranca, tranca, tranca, tranca. Não consegui, não consegui. Eu vou ir aí. Nós vai Eu tentei muito trancar, não consegui. Vou colocar frio, vou colocar frio. Cala a boca. Shhh, cala a boca, porra. Fantasma vai comer é o cu de quem tá lendo, para. Fala baixo, caralho. <risos> Gritando. Para, para, para, para, para. Cala a boca, fala baixo. Nossa, ô, PK, hoje, hoje tá insuportável. Nossa, Mentira. Nunca, não sabe nem falar esse porrinho, mano. <risos> Nossa, PK, hoje você tá só merda. Ah, vai, <risos> merda. Não dá falar, ah, vai. É porque eu, quando eu não consigo pensar em nada. Ó, tá frio. É aqui mesmo. Ah, tá atacando de novo. Vai tomar no cu, velho. Tomar no cu, cacete. Porra. assim calma calma Shhh. para de gritar caralho tô com o boneca que vou jogar no chão ele pega tá tá bom Tá então, tá bom pega lá pega aí <risos> pega esse sabonete aí <risos> pega a tem um personagem calma aqui ó O que, que é isso aí? O que, que você tá com um sabonete? Você vai, você vai esfregar ele. <risos> esfrega Não, ele, esfrega ele. Na boca desse merda. Só fala bosta, né? Só fala palavrão. Pô, oh, mas vai tomar no cu aí, aí foda-se, né, PK? Eu acho que é aquilo. Mano, a gente tem que pegar o spirit box. Não dá. Não dá tempo. <risos> Caralho, a gente não consegue sair daqui, mano. Só queria sair daqui. Eu então, abri. Não, não abre não, não, abre não. Abre não, espera, espera. espera. não, não, não. não. Deixa eu, se, deixa eu ver se escreveu. Eu já vi um stories da Paola, carotella, e ela falou que ela ganhou uns mimos e tal, aí de um bonequinho do Among Us. Ela, eu recebi esse aqui do Among Us e eu achei muito fofo. Assim. <risos> Among us. Eu amo ela. <risos> ah, ela é muito us. fofa, ela é muito fofa. Eu amo, mano. Tá, tá aqui mesmo. Tomar no cu, no meu cu, no seu cu. No nosso cu. Ai ah, meu Deus do céu, velho. Não, é possi não é possível. Não é possível. O tanto de ataque Prepara o celular Prepara... Mano, esse é muito ataque, What the fuck, mano Caralho não para, tá mano. 3, 6 é 9, então. A gente não fez nada de, de. A gente só sabe que tá frio por enquanto. Tem que trazer spirit box, e câmera spirit de orb. Um tá. Tá, vamos fazer os depois esses. Vamos fazer o primeiro que encontrar ele. Bom, a gente sabe onde ele tá. Peguei spirit box e câmera de orb. Tá, boa. Tem o tablet, serve, serve. Se for tão elástico assim, serve. Morreu, Morreu? boa. Beleza. Se for elástico, é? Se for... Ah, tá frio aqui também. Não, não, não tá não. Não, não tá não. Mas eu acho que ele tá para lá também. Eu vou pegar o termômetro. Não dá para saber. Caralho, mano. Cacete. Ô oh, caralho. Dancin, chibiri baramblon, perilira e laralon, perilira e laralon, cadê? PK? PK? Porra, foi essa? Que susto, porra! Essa música é muito foda! Que música é essa, porra? Ah, tá. Ainda na. Visit na de Tá, é frio pra cá também. Eu gosto da parte do bilay. mano na. Visit nai. Que lei. Que bondade. Lei. Lei. Você fechou isso, Felps? Não. Tá, ele tá aqui, eu tô ouvindo ele. Ele tá, ele tá comigo. Ele tá pra cá, ele tá pra cá. Ele tava aí? Ele tava aí fazendo. ou não? Tem alguém aí? Hein, PK? Awei, ai, ai. Tá, então. Auei, auei. Ele tá aqui exatamente onde eu tô. Tá, então ele respondeu o Spirit Box. Ah, precisa preciso escrever isso pra, pra ser o bagulho. Botei câmera. Bilei... Bilei... Bilei... De flow aí. Para com essa porra! É. Eu não sou nenhum palhaço, não. Filho da puta! Filho da puta! Eu adoro o filho da puta. Mano, filho da, é da puta mim, é bom, né? mano. Pudo. Tem que trazer mais um caderno e... também, eu acho que é, a gente mas... não... Tô trazendo, Eu tô aqui perto. Né? FILHA DA PUTA! Nossa, tá, tem, tem muito espaço aqui embaixo que ele pode estar, tá, mano. Olha, é tudo aqui, eu mano. Eu acho que é lá onde eu, eu falei. Não então, mas tem aquela salinha e toda a parte de baixo aqui da sala que eu, que eu andei mais pra frente. Ei, caralho. Caralho. E aí, Billi Hihi? E aí, Billy Hihi? É Eventu paranormal ou seja. Pegou. Boa. Levando o um caderno e mais alguma coisa. O que mais? Eu preciso de uma foto. Tá, eu, eu, eu ouvi ele pra caralho aqui. que sim, foi de novela mesmo. Ih, tem... tem... pia. Caminho das Índias? Não, não foi Caminho das Índias, foi de antes essa música. Eu acho que é o Clone. Nossa, tá muito aqui, mano. Onde tá? Tá em cima? É em cima. Não sei. Tava andando tudo. Tá frio aqui, Phelps. Caralho. Caralho, corre. Pera aí, tô indo aí, tô indo aí. Eu vou no banheiro. Não, tá, tá. tá, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Tô indo. A a tá, tá, tá, tá, tá. tá. tente Namaste <sighs> Pronto, foi, foi, Você vai brasilar é. amanhã? O quê? O quê? O quê? Que? Eu tenho que achar o que ele faz o, que? o, que? o, que? o, que? o que? Otário! Filha da puta! Filha da puta! Então, eu tava ouvindo ele andando muito aqui, ó. Muito, muito. Mas eu coloquei um aqui, ó. Você colocou, você trouxe orb? Sim, você não. trouxe orb ou não? Eu não trouxe orb, eu trouxe a câmera. Ih, ah, ali ó, eu vi aqui ó, a pressão tá ali atrás. Quanto que tá o MF? Tô ouvindo apitar? Oi? Será que o MF tá 5? Onde que tá pegando? Não, eu tô escutando. Ah, mas eu nem percebi, porra. Quanto que tava? Deixa eu ver, vou andar com ele. Filha da puta! Eu vou pulverizar que quer queira, é? pulveriza, pulveriza. Que aqui que é ele. Pulveriza, pulveriza. Pulveriza, pulveriza. Tá no banco aqui a câmera, tá também. Tá. Lilis Garden. Qual que é a música do Lilis Garden? <tos> Obrigado, obrigado. Oi. Deu certo a sorte. Tá. É muito bom, Yakut. Sabia? Sim. Ei. Cara, eu vi uns um passos em cima de mim. Ah, não, velho. Jogo o sabonete. Ah, eu susto, joguei o sabonete, saco. O fantasma podia pegar o sabonete. Aí eu pegava o fantasma. Papai do céu. Me ajuda nisso. Boa. O que é pra pegar lá mesmo? Orbe, não é orbe. Incenso? Orb já tá... Não, mas você não vai ver. Não, mas... Vai ver se tem orbe. Vê. Vou. Vê, vou. Vê. E nena para a pão. E nena para a pão. Caralho, mano, ou... Oh. É, eu vendo você. Eba. Tem orb ou não? Não, não achei nenhum. É porque durante o ataque não tem orb. Eu não sei orbe. exatamente onde ele tá. Eu não sei onde ele tá exatamente. É que eu não sei onde você colocou a câmera, deixa eu ver. Em frente... Do, uh, tá na, lá do... Sabe onde é o banheiro que tá a pia ligada? Aí, ó. Tá, aí, é, é onde você tá indo, né? Tá vendo? A câmera estou pra ela. No ataque, porque ele consegue falar comigo? WTF? Acho que bugou. Acho que o fantasma quer ser seu amigo, eu também acho. Eu acho que sim. Ah, legal, né? Eba, ele tava atacando. Durante eu o ataque não tem orb, tá? Só pra avisar. Eu sei, tá. Sabe o banheiro que você tá? Ah. Tem uns bancos saindo. Tá eu sai vi, eu vi, dele, vi, eu vi, eu vi, eu vi aqui. Uns Tô levando incenso. Como eu nem sei, Eu vou colocar lá na, no outro lado. Eu acho que não vai estar aqui, não. Se for ter orb, vai ser pra cá. Meu cu. Meu cu. Ô meu cu. Caralho, velho. Puta que me pariu, mano. Sabonete aqui nessa porra. Toda vez isso, mano. Cara chato, velho. Ah, uh, ah, uh, ah uh. 50x era reasonable price. Ah não, mano Eu sei que tem que falar Não tem Vou okay, queimar, Rafael, aí. Queima Voltei Ah uh. É aqui, aqui. Onde que eu tenho que acender esse 58? Aqui, tá por aqui, ele tá por aqui onde eu tô. Dois. Ó, dois. Dois aqui. Você deve ter umas lade. Nossa, sim, um pouco. Nossa, meu Deus do céu, eu tava aqui. Puta que pariu. Deixa eu entrar. Deu quatro. Ah, ele não escreveu até agora. Eu não Vai sei o que, que pode ser. Aqui, Mano, eu vou... Pera aí. Três, ó. Três aqui. Não deu cinco até agora. Deu quatro nesse ataque. Vou pegar um caderno. E vê, vê se tem orb. Agora eu coloquei em outro lugar. E agora eu coloquei. Voice crack. Voice ah, mode. Mode. Clownfish, você lembra do clownfish? Vê, vê, escreveu, teu então é demônio, mano, é demônio. Caralho, mano, oh, demorou muito pra escrever. Mano, GG. Eu me fechei com ela, vi ela no chão. É a nossa é Samara. Ela tava no chão, né? Tudo torto. Mano, eu me fechei com ela, taquei o um caderno no chão, porque caso eu morra. Aí eu fechei ela. Feb, você não fechou ali. É. Porque eu não ia fechar e fudeu, então entra aqui, entra aqui, entra aqui, entra aqui, ó. Que Foi sem querer. <risos> entra aqui. Tá aberto, porra! Caralho, mano. <risos> Para, eu não gosto dessa música. Ela não. Não gosta, né? Tá aberto, porra. A gente tá combinando, PK. A roupa? É. Ei. Ah. Ah, não dá pra passar ah. por baixo. Vem. Não dá pra passar por baixo aqui, PK. agachado. <risos> Como você sabe que eu tô aqui? Ué, era meio Gente, óbvio. Eu <risos> não daria tempo de eu sumir tão rápido. Era demônio? Sim. Dois demônios, caralho. Demônio? Muito demônio, muito, muito. Demônio? Hoje. Demônio, demônio. demônio hoje. É, então... <risos> Que tipo foi? <risos> Vou ficar abrindo. Vamos ver o que ele fala. Pressado se pegar mano. Porra? Eu o quê? Aí, vai. Conta. Pera. Pode contar agora? Pode. 1, 2, 3 e play. É porra que tem, peraí. O que? Volta, Não, pausa. pausa. Ah, meu Deus. Você, pausa. Ah, pausei. Vai, que vai, que vai é? volta tudo. Vai, vai. 1, 2, 3 e play. Clownfish, você lembra oh. do clownfish? Lembro, ah, só. Ai. Vai fechar. Mano. Nossa, você se enfiou. Oi, isso aqui é amador numa casa, tá? Vamos, vamos, vamos, sem ver nada, vamos fazer o máximo de bom. Tá me ouvindo? Cor. Tá me ouvindo? Tô, tô, tô. Cala é sua, sua boca, boca. aí. que não tá bom. Eu subo. Mas cala a boca, caralho, só fala essa porra! Tá aqui no banheiro, Felps. Tá aí, tá aí? Tá aqui no banheiro. Como tá você bem. sabe? Porque tá 3 o nível do MF. 3? Não, Felps, ele tá naquele lugarzinho de... que a gente sempre acha ele. Na lavanderiazinha? Você tá, brinca... você tá brincando que tá aí. Felps ia é pressão na minha frente, na minha. tá aí no outro vídeo. É, é, aqui, aqui não é aqui dentro não, é aqui. Ele... Ele apareceu aqui, ó. Mais pra esquerda. Ah, deixa ali, pô. Né? Tanto faz, ó. Né? Uh, tá, é. Tá 7 graus, vamos ver se vai ficar. Sumiu. ficar mais frio. 3, 2, 3. Tá, vou pegar mais Deu. alguma coisa lá, já volto. Como o quê? É, eu vou pegar a eu câmera. Que tá aqui no corredor, Fih. Speedrun essa porra, speedrun, pô. Pior que esse aqui é amador. Nem tá atacando ainda. Quanto que tá aí? Legal, então. Oh, eu tô vendo se tem orb. Uma uhum. uhum. É, não tem orb por enquanto não. Claw tá of the law. Idade, eu, qual cadê? você chama idade? Eu acho que é demônio. Idade, fica é, bem, escreveu, escreveu, escreveu, escreveu. Idade, você chama qual? Como chama, onde? Onde está... Onde você está? Qual demora, sua idade? Onde, idade. Onde? onde você, demônio do estado? GG. É, falou close ali. Tá frio, escreveu e é demônio mesmo. Vou purificar esse Purificar esse... A gente vai cair, Felps. Por quê? Ah, você tá andando do Ah. Vou tacar umas cruzes, vou tacar umas cruzes aí. Mano, mais um demônio, puta que pariu, só tem demônio hoje. Ai, Ai que susto que eu tomei, puta que me pariu, tá velho. Bem. Puta merda, velho, O cacete, ô oh, oh, porra nessa caralha, tomar no cu. Essa porra, velho. Essa porra, velho. Nossa, mano, o bagulho veio é pra caralho. mim. Você tá com incenso, tá com incenso? Taquei, taquei. Eu nem vou olhar pra ver se eu tô... É, não, eu não vi nada lá também. Eu vou vamos fazer tudo. Eu não olhei nada, eu só tô fazendo. Quero tirar pra dentro. Esperando, tá aparecendo. Pera aí. Tá a porra. Tá a porra. Parece aí. Pisou no sal. Pisou? Aham. Uhum. Então parei. Aí ali é melhor. Fica olhando, fica olhando, fica olhando. O verde. Esse fica verde. Vamos ver. Tô olhando. Também. Tá Coleano. Não tirei o olho, não tirei o olho Eu não tô nem piscando Isso Eu preciso piscar, eu preciso piscar, pisquei Ih, acendeu, ligou, vai, vai, vai, vai, tira a foto Tem que esperar encher, Carlos Não, ela um ficou verde ainda coisas, tipo, as coisas de as interações em vez da foto dele. Apareça, apareça. Aparece agora? Agora apareça, então, agora. Demônio bobo, idiota, bobão, babaca. Medo, medo, medo, medo. Medo, medo. Ai, que medo. Nossa, que medo, hein. Puts. Ai, que medinho. Medinho, nossa, que medo que eu tô. Ai, que medo. O porão, viu? O tá. Será que a gente já fez tudo? Acho que a gente já fez tudo. Falta Acho só tirar foto dele. Falta a foto dele. Acendeu aqui. Acendeu o quê? A luz do banheiro. Não ficou fridge ainda, né, mano? Puta que pariu. Ele tá dando a volta no sensor. Não tem nem como. Não, não tem <risos> nem sentido. Como que. Eu tô com medo que eu só tenho uma foto Eu tô com medo eu... de perder ela Eu então. vou, vou pegar outra eu câmera Eu vou pegar ela. a Apareça o demônio, estou com muito medo Nossa, que medo desse demônio Ah, mas estou com tanto medo Desse demônio Ah, O que será de mim se ele aparecer Medo, medo, medo Tô com medo Deu errado, morri, morri, morri Morri E agora? Eu nem vi o nome dele, velho. Né? O nome dele. A gente não viu nada, né? O nome dele, aposto que é James Ticuliro. <risos> <Chico> isso, <risos> é isso. James Ticuliro, <risos> apareça, me, dê um me, dê um... Ih, um me deu um sinal. Me deu um sinal. Ih, ele tacou o prato ali, sustinho. eu vi. Eu vi ele tacando prato lá. É. Eu acho que esse crucifixo que tá deixando. Não, mas eu acho Poxa que. isso. os dois, que agora que é. Eu, eu taquei tudo, mano. Eu trouxe Jesus Salve. Cristo pra, pra benzer aqui, mano. <risos> Por que, que não tem um, um jogo de achar o Jesus Cristo? Só demônio, né? Só. Achou? Tirei, tirei, vem aqui, vem aqui. Não, mas não é ataque, não. Era só um velho. Ah, tá. <risos> Era tipo moral Pra ver de se a gente Jesus. fez os. Ah, fizemos tudo, fizemos tudo. Boa. Como você sabe? É porque eu vi lá de fora. Tchau. Robert Brown, Brown sozinho. É demônio Imagine GG. Nossa, mano, ou oh, a gente foi muito bem nessa PK. <risos> ah, mas era amadora essa PK. Era amadora, era amadora. Mas era o único de casa que tinha. Era o quê? Era o único casa, porque eu acho muito legal o casa único ainda. casa, eu amo. Mano, o casa é. é o melhor mapa que tem, mano. Qualquer um deles, velho. Casa? Até Farmhouse eu acho muito legal. Farmhouse eu acho mais. Oh, a prisão a prisão eu achei legal, mas ele devia focar mais em mapa menor. Eu acho. ficar mais em mapa menor. Mapa menor eu acho mais legal. Ah. Vamos Farmhouse, Farmhouse.